E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro E hoje com uma das franquias, assim, da, daquele tipo de jogo, que eu, daqueles que eu mais gosto, que é os jogos da Disney, né? Pra quem me conhece sabe, eu sou fã dos jogos da Disney Hoje, The Lion King, o Rei Leão Vamos conhecer a jogatina É a versão do Mega Drive, dei uma aumentadinha, deixa eu ver Deixa eu tentar lembrar como é que é a função, com é os botões Aqui pula e aqui dá o rugidinho Se não me engano ele pequeno O rugidinho serve pra para virar o, os bichinhos da avesso Aqui para deixar, deixar eles meio paralisados então, Tem que carregar a barrinha do rugido Ah, os statusinho, isso Ó Eita. Ó, viu? Senão eu tô mudando Tem, tem, tem os esqueminha Ó, o camaleãozinho vem... Ataque de língua. O jogo foi todo pensado, pessoal. É muito lindo. Olha o cenário. Eu até dei uma aumentadinha. Pera aí, de novo. A trilha sonora também é muito show. Ai, caramba. Ela é toda, toda compatível com o jogo, com os filmes. É show de bola. Ai, ai, ai. Ai. Esses insetos aqui não me garanto Será que eu mato? Ah! Ah, é, eles explode, tá Lembra, eles No, no, no primeiro impacto, eles Ficou louquinho, ó daí Eles pulam, explode, daí eu tomo mudando e morro Ali tem um esqueminha de um insetinho que Não comer. Ó, oh, tem uma vidinha lá. Eu tinha o cartucho, tá pessoal? Eu tinha, eu tinha o cartucho desse, desse jogo. Original do Mega Drive. Hoje em dia eu tô jogando no emulador, né? Mas faz parte. não sei se aqui é tipo um checkpoint. Eu não eu não lembro na verdade muita coisa do jogo. Ah, eu quero ver se você <risos> quer. Ah, aí. Ah, droga. Aí, moleque. Aumentei a barriga de vida. Aqui, como vários jogos da Disney, ele né, trabalha com os que dos níveis, né? Tu... Eita Aí Então tu consegue passar por vários níveis de, de pedrinhas e tudo mais, vai é, Cara, esse jogo traz muita lembrança, é muito bom esse jogo Quem nunca jogou essa é a versão do Mega Drive, tá, pessoal? Que é a versão que eu tinha Quem tiver a oportunidade de jogar também a do Super Nintendo, joga Eu não, não, não lembro as diferenças e tudo mais Mas é muito... muito lindo o jogo, muito bem feito Um jogo feito com carinho, trabalhado na base do filme ah, deixa eu ver se eu lembro como é que é Eu tenho que pegar ele cansado. Aí. Até que é tontão que nem eu, consegue dar dois golpes de manhã Tá mostrando o reino do Simba, né? Aqui é o Boninho. Tem que tentar. Tem uns que vão rápido, uns que vão devagar. Ah, perdi. Tem uns que vão rápido, uns que vão devagar. Eu tenho que coletar e não posso deixar cair nem no chão. Mas como eu tô destrenado, né? ó, oh, olha olha a trilha, oh, essa aqui é muito legal, eu também não posso demorar, senão não a girafa me joga para trás, ah não eu morri, <risos> olha aí, rapaz, agora não agora tem que acertar né para Aí, achei que ia morrer de novo. Aqui os macacos vão me atirando. Tem o um caminho certo, né? Aqui eu já não passo. Ah, se não me engano, os rosinha. Eu tenho que dar o um rugido. Ó, deles viram de ladinho. Vamos ver se, se aqui já me adianta. Tá, o, esse rosinha também tem que mudar. Agora vai, agora vamos fazer o caminho certo. Isso é música do filme, tá pessoal? Eu percebo. Ah, é que eu não lembro o que me espera. Ah tá, tem que desviar. Tem um porquinho ali. Ó. Ah, o avestruz caiu no meio do. Tá, vamos lá, avestruz. Já vai dar game over? Não! Vamos lá. Aí, tá, vamos, vamos, vamos se coordenar, vamos tentar lembrar. Filho. Agilidade. Precisão. Tudo que a gente pensa é isso! Aí! Bora, vamos de novo. A gente já sabe que temos que, temos que alterar os macaquitos. É. Aí, a gente já vai para a parte da, do avestruz. Aqui é complicado. Depois tem o salto duplo. Ah, Dá a cabeça Tem que ser certinho, rapaz, certinho Vamos de novo O salto duplo tá me quebrando Ah, meu Deus Não posso passar vergonha Justo nessa parte, não morri Vamos, vamos continuar, vamos continuar Morra, ah, filho, me ajuda Me ajuda, Tá passando vergonha Aqui na gravação o Rei Leão do Mega Drive eu tinha cartucho, eu zerei esse jogo a muito custo, mas zerei as fases do Simba adulto são complicadinhas tem muito, vamos dizer assim enfrentamento, né, vai na porrada mesmo com o hienas o Simba pequena é questão de agilidade saltar no lugar certo enfim, tudo que é problema pra mim <risos> vamos lá Aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Até aqui vai tranquilo, ó. Eu tenho que tentar passar ali. Né? Ah, o tudo para no cabelinho. Eu tenho que acertar esse, esse saltinho certo ainda. Esse saltinho certo é bom. Tem que acertar esse, esse pulo no lugar certo. Aí, aí. Ah, não! Vamos lá, vamos lá estamos com problemas técnicos, vai, vai, vai, fui. vai Simba, vamos, fizemos a mágica do emulador aqui, vamos novamente, o principal é tentar passar essa parte que a gente, quer. a gente quer conhecer, a gente quer conhecer, quer dizer, eu quero relembrar né, quem não conhece é da, dessa geração Nutella aí, geração Free Fire na dar uma no Rei Leão Cara, como eu jogava isso aqui, agora tô... eu tô... Eu tô sentindo a vergonha ali porque eu, eu consegui passar essa fase tranquilamente Eu só tenho que acertar, rapaz, tenho que acertar o salto, ele não vai pra frente não vai pra baixo É só pular olha, ah, não acerta aqui de raio de avestruz, esse salto é muito preciso para minhas ideias. Vamos lá, não, vou conseguir rapaz, vou, vou passar essa parte, se então vocês vão ver. Não, ele é idiota para o inferno. Onde de The O rei retornou. O rei retornou. Vamos que a gente gosta de ficar mais mais a parte do difícil né, fazer uma, uma vitória heróica aí, agora foi, agora fluiu mas eu vou passar de primeiro, quer ver? só que não lembrando macaquinho rosa sepela no rugido Fica, já vira de ladinho, a gente faz todo o mesh é <risos> legal que os macaquinhos são coordenados né? isso aí é é funcionário de primeiro Vamos lá, vamos lá. Me ajuda, vestruzinho. Ai, ah, maldito. <risos> <risos> Mas que coisa, sério? Eu já tô com dificuldade de acertar o um pulo nas cabeças da girafa Quanto mais acertar um avestruz no meio do galho das árvores Vamos lá, tio, vamos lá Eu confio, eu confio Vai, avestruz Eu quero mostrar o resto da fase Ah, vamos de novo. Tá. Pera aí. Vamos novamente. Vamos novamente. A gente só que não está trapaceando, tá, pessoal? A gente está explorando o jogo. E explorar mil vezes a mesma parte fica complicado. Ai, cai. Então vamos lá. A gente tem que passar dessa parte. Passando dessa parte. O mundo, o mundo é outro. O que eu quero mais. é, ser... é a Trilha sonora muito legal. Quem nunca assistiu o filme clássico da Disney, eu tinha, eu tinha a, a fita VHS também. Aí consegui! Ah, malandro! Agora vai! Agora temos checkpoint. point Agora a tendência é eu morrer nesse pulo na água. tá Eu sabia que ia dar ruim Eu sabia Eu sabia Que ia dar ruim Vamos lá filho. Não Maldição! Voltei lá por isso Agora eu passo mais fácil Agora já tem já, já um nível preciso As habilidades já estão muito mais habilidosas agora Vamos lá macaquinho O Rei Leão, cara esse jogo é muito massa Ele começa, ele tem, ele tem o Simba e o Simba Shippuden dessa geração Naruto Que tem o Simba e o Simba adulto né, depois ele aparece adulto Ó, Na primeira da fase, na primeira parte da fase a gente tem esse auxílio das setinhas né mas depois a gente, depois imagina, tem que se virar no, no visual, daí já sabe né, daí ferrou -se. Aí Cool, eu não lembro o que que faz esse bagulhete eu não se eu continue. Ah, agora ferrou, senhor Agora não tem ajuda Ah, meu Deus Ah, Jesus Ai, Jesus ah, não! Maldito! Fiquei no segundo! Ah, meu Deus! Como é que essa vida... Vem? Volte sempre aqui! <risos> Acredito acredito, a vida vai voltar sempre, de que eu tiver, mas eu não posso, eu tenho que chegar nela Ah meu, como você é burro Pega no rabo do bicho Ah não, tá de sacanagem com a minha cara Ah não, eu vou passar essa segunda fase, vai tomar banho Tô passando trabalho de graça aqui no trem, rapaz Não é tão difícil ah. Passando trabalho, rapaz Por causa de rabo de rinoceronte Por causa de, de avestruzes Vocês vão ver Ai, caramba Quando eu baixar aquele The Hunter na época E matar todos esses bichos que tô me incomodando Aí, só vem bem tranquilo eu me lembro que eu jogava tantas vezes que eu já sabia certinho a ordem né o problema é acertar o salto duplo ah, meu. o problema é acertar o salto duplo o problema é acertar a cabeça da girafa e o problema é acertar o salto no rabo do rinoceronte ou seja, o problema é os saltos Não desistiremos, não desistiremos. Até a posição do Rabinho muda. Era. Vamos cima, vamos cima, vamos cima. Agora vai dar. Sabe, vocês sabem, vocês Se não for honestamente, vai ser desonestamente. Então vamos tentar ganhar honestamente. Aqui não tem essa, rapaz. Aí, o que eu quero mais é ser rei. Aí. Ah, meu, ele vai no bagulho, que não segura? Puxa. Uh. Ah, não, meu. Tem que mirar lá no... Cara, eu tô mirando no meio do do Bicho, não consigo pegar. Bom, bem assim. Vamos de novo. Erros básicos, erros primários. Olha aí, cara. Ah, vamos lá. Tá me dando um, um revertripo nas trepas, um reverter nas tripas aqui. Aí, eu tô ficando nervoso, ó. E eu mesmo tô me atacando sozinho. Vamos lá, ficando, eu vou ficar expert na fase 2. Vocês vão ver. Aí, agora vai dar certo. Não tem como não dar certo agora. Vocês acham? Tá tudo friamente calculado na minha mente agora. Vai lá, Simia. Vai lá, Simia. Quem já teve um gato chamado Simba? Tem gente que bota Simba até em nome de cachorro. Aí. Esse é pertinho, mas não o suficiente para tomar dano. Então vamos lá. Aí. Aí foi. Vamos essa vidinha aqui. Se eu perder eu recupero. Eu acho que esse coisa aqui eu continue. Ah, susto. Susto, tá doido. O oxipopótamo aqui não tá nem aí que eu peguei no nariz dele. Né? Os outros ainda me jogam, me atiram. <risos> faz alguma coisa. Esse aí tá. Tá aqui, tem que cuidar. Porquinho. Acho que é um porquinho aquilo ali. Agora deve vir o duplo. Aí... Ah passei! Ah maldito! Aí! Aí, agora vai ó! Agora vai! Agora se eu tenho que acertar! Algum, alguns macacos são viráveis, outros não! Se eu não me engano tem uma sequência. Eita! Aí, peguei a vida! Chupa! <risos> Tem, tem, tem a, a sequência certa Tem rinoceronte certo também Nossa Que isso? Ah, tem um tronquinho que vem e vai ali Ou seja, eu vou morrer, né? Eu não vou pegar aquela vida se eu pegar, eu, eu já garoto Ah, moleque! Que diria? Nunca mais! <risos> ah, tô louco de medo aqui dessa parte, rapaz Ah, eu acho que eu tomei na jabiroca Eu acho que... Sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que voltar lá, acho que esses tronquinhos é pra voltar. Ah, eu sabia que eu tinha tomado na jabiroca. Tem, tem algum, um, algum lance aqui que eu tenho que fazer ali, ó. ó essa vidinha já não volta. Não é que nem as outras. Vamos ver o que, que acontece. Tem aquele rosinha lá de cima. Ah, é, não vou escapar, eu tenho que ir lá, tem que ir lá, latir, latir, tem que uivar pro, não, tem que rugir, pra esse macaco vai me atirar pra lá, eu dou um rugido pra esse daqui, aqui em cima deve ter algum que eu tenho que rugir, aí, Só que eu não passo por esse aqui agora. Agora tem que voltar lá pro outro. Aí deu certo. Pra ele me atirar de novo. Eu acho. Vamos ver, vamos ver. Tem muito rosa ali em cima. Colocou pra baixo, atiu pra cima, metiu pra cima, pra cá, atiu pra cá, agora me joga de volta, isso! Ó, esse aqui, é que me largou aqui, então independente do que eu fizer, ele vai me largar lá. Então, então é esse caminho daqui que eu tenho que mudar. Não! Marga só perder aquele coisa, ou seja lá que seja. Tá, então... Ah, mas se eu joguei. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos ver se é isso. Ah, moleque! <risos> Passamos da fase 2. Que bom. O cemitério de elefantes. Vou morrer Vou morrer ah tá as eu tenho que dar fazer um enfrentamento com essa hienas aqui Aí foi. Acabou minha vida, né? Mas foi. Tá. Tem uma recuperada na vida. Ah, tem uns insetos que dão vida tem uns que tiram vida. Tem só mais isso para cuidar. Ah, perdi. Caraca, essa faz aqui é... É tensa. Ah! Morri. Tá. Ah, pelo menos eu já matei a... As hienas, então... me facilita. Tem passagem secreta. que é eu vi, tá. Esse inseto aí é inseto podre. Não vou pegar. Vai, vai, vai. Aí, ah, sem querer. Sem querer, não, foi tudo calculado. Olha ali, rapaz, Na uma distância e um salto de leão, não resolva. Cool. Aí. Lá em cima tem um solzinho. Aqui tudo quer me matar Ah, sai daqui! Ah, maldição cara, achei que tinha despistado Essa fase é tensa rapaz, se fosse o cimbaduto vocês iam ver Se fosse o cimbaduto ia dar porrada nesses buchos Ah E dois golpes resolve aí moleque era aí Aí, moleque, tchau pra ti. Aí, moleque doido. Ah, nossa, cheguei a morrer. Vamos lá, vamos lá, tá, tá indo bem até, pra esse aqui. Foi embora, só daqui. Nossa, que difícil. Ah. É. Tá, pelo menos eu marquei o checkpoint ali na hora. Só ele já teve meus gases fedorentos É, eu não me arrisquei Ah, sai pra lá Mas ali não continue né? É, sem querer, eu peguei o bagulho. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. vai, Olha, sem querer, eu passei nessa parte. Ah, fui pro saco. É. Pessoal, continue. Temos, mas será no próximo jogo, certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado e até a próxima.